Rosa queimada, pra mim você é que é um pederata. Mas do nada cê puxou a sua bola, Deus do som. Olha o cheirinho de rima decorada. Ah! Cê é maldade, meu mano, pra mim é que cê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 Não garante com o que você já fez, não se garante com o que tá fazendo. Você que só fala isso, meu mano. Você vai virar presunto. Faz oito anos que você rima e oito anos você o mesmo assunto. O mesmo assunto não foi, que puxou, cê não abora Como que eu não me garanto? Eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender, cê tá ligado, meu mano. Rima você não consome. Esse verso é pra você entender que eu me garanto como eu, eu sou pra você. Eu garante com o bem que tem rádio. esse cara nem é inteligente, sou diferente. Eu me garanto com você vivo.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 essa nem é a vila, nem é a vila. Se não pode...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 Você é um mega por sempre perder pro Prado ah! Você perdeu perder pro Prado? Mas o Prado hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado, obrigado Cante Mas meu obrigado pela BD há seis anos? Ah! Hoje para mim você vai perder, não vai ser a primeira vez porque você nem é meu rival. Só que para mim você é um arrombado. Jogou do nada no meio daqui a pé. tudo bem aquela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele em ponto JP. Qual o meu time é Desculpa meu mano, quando eu tô queimando eu me torno fantástico. O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 Okay.